E aí, galera, vocês estão aí? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, trazer com vocês um vídeo explicando sobre a transformação do lobis Bem, porque aquela foi um processo lento, porque aquela foi uma transformação diferente das outras transformações do Bem. Vamos entender isso no vídeo de hoje, então. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, agora tudo isso aconteceu em Ben 10 Clássico, no episódio Lobis Ben. E tudo isso começou através do nosso personagem Ieneldush. E vamos explicar aqui o contexto do nome dele, por que, é que ele se chama assim. É porque Ieneldush é derivado de Ieneldush, um termo navajo para bruxas metamórficas mitológicas conhecidas como Skinwalkers. Mas isso é a lenda da vida real, entendeu? Agora, dentro do universo da série, a lenda fictícia sobre Ieneldush é que ele se refere a um deus baseado em um lobisomem, isso lá no folclore navajo, né? cuja presença é um sinal de puro mal né, Como é explicado pelo Wes, o avô da Akai, no episódio O Yenaldushi, o lobisomem navajo A presença dele é sinal de pura maldade O Yanaldushi pode criar outros iguaizinhos a ele E quando ele cria, os transformados tentam destruir os mais próximos a ele O único jeito de reverter o feitiço é deter o Yanaldush Você deve molhar um pingente de prata no sumo do cacto arbol do matrimônio e colocar sobre o peito dele. Pô, mas a gente sabe que esse método aí que eles tentaram utilizar não funcionou com o Enoducho, por quê? Porque ele não era um deus baseado em lobisomem nem nada do tipo. E sim, ele era um alienígena, ele é um loboã. Galera, eu sei que é uma informação bem aleatória e não tem nada a ver com o contexto que eu tô explicando aqui, mas só a ponto de curiosidade, os loboãs, ele têm apetites vorazes e comem qualquer coisa, incluindo a sua própria espécie. E como diria o Vomax em Roma, como os romanos, Gwen. É, em Roma, como os romanos. Em Luna Lobo, como o Lobo -lança. Beleza, galera, mas por que eu expliquei aqui o contexto histórico do nome de Enoduch? Pra explicar a transformação. Como eu disse, a lenda não era real, já que, como eu falei, o Enoldúcio não é um deus lobisomem como se pensava que era. Mas muitos teorizavam, né? Por que, que o Ben teve a transformação demorada? Por causa que ele acreditou nessa lenda. Ele pensou que era real. Misticismo, pelo psicológico dele, acabou realmente acontecendo. A transformação foi lenta porque ele achou que ele ia se tornar um deus lobisomem. Mas não tem nada a ver, galera. E os loboans eles são uma espécie normal de alienígena, não são deuses. E uma mordida deles não vai fazer você se transformar num deles, tá ligado? Tipo, uma mordida de loboan vai fazer você perder um braço, vai arrancar um braço, uma perna, dependendo do que for, o local que ele morder. Porque a gente sabe que o os dentes dos Loboãs são muito fortes. Mas o Ben, ele pensou que estava se transformando em lobisomem por causa que o Cipó Selvagem foi mordido pelo Enodush, Coisa que a gente sabe que não é verdade porque a transformação foi causada pelo próprio Omnitrix. Mas assim, vamos supor que a lenda fosse real, aí vai lá, o Yenoduch morde o Cipó Selvagem, aí ia se transformar em um dele? Não, por causa que o Omnitrix tem a proteção. A gente vê isso lá no episódio de ataque do Fantasmático, os Zizket tenta possuir o Quatro Braços, mas ele não consegue. Não porque os Tetramentes são imune à possessão de um ectonurito. Não, é por causa que o Omnitrix não deixa, ele não permite que aconteça a possessão. Então a transformação ocorreu realmente por causa do Omnitrix. Ao ser arranhado pelo Ionoduch, ele entrou em modo de captura de DNA. Mas agora vamos explicar uma coisa, uma afirmação do Wayne Macduff sobre isso. Ele falou que os aliens monstro no clássico, eles não foram escaneados, não teve a captura de DNA, e sim eles foram desbloqueados. Era um que já estava no Nitrix, porém eles foram desbloqueados. Eu não concordo, eu não acredito nessa afirmação dele. Por quê? Porque primeiramente assim, E tem que levar em consideração que o sistema Eno é um sistema que ele tem várias teias, além de um sol de antimatéria. Então, os volitips, os biópses, eles não poderiam atravessar aquelas teias ali. Nem os melhores exploradores têm coragem de ir para lá, O único tem coragem, é o Red parceiro, mas é porque o bicho é brabo. A galera tem medo dele e só como um, um alívio como cozinha né, da questão dele ter vários sobrenomes. Capitão Red, dinheiro, perigo, problema, parceiro. Eu disse. É, o, o Red ele é brabo, ele não quer nem saber ele lá no sistema Eno e meteu louco. Então não tinha jeito desses alienígenas já estarem no nitrix, tanto que nem o Fantasmático tava né? foi o que aconteceu, essa é a confirmação de Pup-Pup, que o Zizke, ele soube do Omnitrix por causa das ondas do Vilgax, né, aí foi lá pro planeta os né, o planeta do Cipó Selvagem aí quando a Miax, ela foi escanear lá o DNA da na né? pro Omnitrix o possuiu uma floral né? assim fazendo com que a consciência dele fosse pro Omnitrix, né? através do Single String of DNA, já que os Ectonurites podem sobreviver a sua consciência através de uma única finta de DNA então o DNA tanto da floral quanto do Ectonurite foram pro Omnitrix com a consciência dos Scare, entendeu? Então teve todo esse rolo. O fantasma que tá no Omnitrix, ele sendo do sistema Eno. Então imagina os outros, como o Globoan. E também, galera, que a gente tem que pensar que nem o Vomax nem conhecia esse alienígena pra você ver como aliens do sistema Eno, o sistema Eno no geral, ele é bem desconhecido. Por causa que ele realmente achava que não, que era a lenda, a lei do Enodush, mesmo. Por causa que senão ele tinha falado, não, aqui é um alienígena, mas ele nem sabia, nem o Wesky também, o encanador, também não sabia. Foi só depois que a Gwen. Ela foi lá e deduziu que Yonodush era um lobisomem E.T. Talvez você não seja um lobisomem navajo. Talvez você seja um lobisomem ET. Um ET lobisomem? E eu achando que esse verão não podia ser mais estranho. É assim, galera, o Darwin só falou isso pra afirmar ainda mais sobre a sua confirmação, né, de que o Super Omnitrix tinha a função de desbloquear alienígenas através da, do modo captura do DNA, que foi o que aconteceu com o Aquático. O DNA do Aquático tava bloqueado. Só que quando o Ben foi para Pisces, no fundo, o Super Omnitrix escaneou o DNA daquele Pisces Volo, aí ele fez uma cópia genética... Dele para o Super Omnitrix Mas o DNA do A4 que já estava no Super Omnitrix Ele foi substituído pelo novo pelo do Daquele Pisces Volant Então através disso aí, ele desbloqueou novamente o A4 Essa afirmação está correta Eu concordo por causa que não tem nenhuma incongruência Em relação a isso Diferente do Omnitrix Protótipo não faz sentido diante de todos esses argumentos que eu dei, entendeu? Lembrando que não é culpa do Dawane, não tô culpando ele, por ele ter falado essa informação, mas é por causa que a lore do sistema N, ela não tinha sido muito estabelecida, tipo, ela foi dita nos pop-ups do clássico, mas ela foi mais aprofundada em Omniverse, época que a gente já sabe que o Dawane não tava mais, infelizmente, na equipe. Então, concluindo aqui, o Omnitrix sim, ele escaneou uma nova amostra de DNA, que foi a do Loboan. Aí, por que, que a transformação foi lenta? Foi confirmado que quando o Yenodush, ele arranhou o Omnitrix, ele acabou causando um mau funcionamento fez com que o Omnitrix ele entrasse em modo ativo e modo de captura de DNA ao mesmo tempo. Foi por isso que foi uma transformação lenta. E isso, galera, dá um feito de força muito grande para os porque só no arranhão ele danificou o Omnitrix, coisa que é difícil, né? porque o Omnitrix tem uma resistência danada. Tá aqui, o Ben conseguiu tirar a tampinha, sim, mas foi só a tampinha. Agora o Omnitrix no todo é muito difícil danificar e, e o Will Noduch teve esse feito. Então, por isso que ele teve um processo de transformação demorado, lenta, até chegar no resultado final do lobisomem que a gente conhece aí no clássico. Mas essa é explicação dentro do universo da série. Fora do universo da série, é a explicação que é por causa que eles quiserem fazer uma vibe assim mais parecida com o um lobisomem mesmo, né? Tipo, a lenda que a gente mais conhece, né? A lenda mais conhecida do ser humano que é mordido pelo lobisomem. Vai se transformando na lua cheia, vai se transformando aos poucos até se tornar um lobisomem. Eu acredito que foi essa vibe que eles quiseram passar. Entendido, galera? Então é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O que é que você achou da explicação Se você já sabia que era isso Se você acreditava realmente Na teoria que dizia que era o misticismo a, O psicológico do bem que fez com que A transformação fosse mais lenta Comenta aí o que é que você acha É isso, deixa aquele like, se inscreve no canal se possível Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau